Oi! Áreas degradadas, planejamento, diagnóstico, vamos falar um pouco mais sobre isso, de algumas estratégias que a gente monta? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Estou num período mais zen, então vamos acompanhados aqui de Kevin Kerr, um sonzinho, pianinho. Numa o, num outro vídeo... Eu falei de um planejamento mais macro, mas talvez tivesse chamado também de diagnóstico, para a gente conhecer a bacia hidrográfica onde a gente está, a microbacia, e depois trazer esses conhecimentos para o terreno e a partir daí planejar. Falei um pouquinho sobre o design permacultural, de que trabalha em zonas, e falei em outros vídeos do estabelecimento das curvas de nível. no vídeo anterior eu falei disso também. Mas quero abordar com vocês agora uma variante dessa curva de nível ou uma outra estratégia que é bacias de contenção e outras estratégias que a gente vai falar. Vamos ver o que é bacia de contenção. Então que a essas alturas a gente já sabe que manter a água no terreno é fundamental por vários motivos. Primeiro porque disponibiliza mais água para, para as plantas. Segundo porque impede que essa água lixivie, leve nutrientes embora e leve solo embora. As estratégias que a gente tem para fazer isso, aqui o, o telhadinho, a água que cai a partir desse telhadinho, ela é retida por uma curvinha de nível aqui ao lado e com um murundum, uma leira, que impede que essa água desça por aqui. Então a água para aqui desse lado. Do outro lado, uma valazinha para a condução da água também, porque nesse caso, o que eu estou querendo é conduzir essa água para o antigo sistema de tratamento de efluentes Ele foi desativado e construímos outro ali embaixo. E esse daqui então, ele agora é, retém a água de chuva nas câmaras que estão é, enterradas aqui. Outra possibilidade é a partir dessas linhas de drenagem que a gente estabelece no terreno, essas daqui são cosmos, a abelha gosta bastante e dá um, um visual legal no lugar. Então, olha só, essa linha de drenagem ela vai levar até uma bacia de contenção. O que, que é isso? Olhando aqui, a gente percebe que a água que chega ali no pé daquele tronco, Nessa região aqui, ela acumula nesse pedaço e ela não consegue subir e descer para o outro lado. No meio do caminho, eu instalei uma espiral de ervas. Agora, a época da chuva, está tudo verdinho, vistoso. Olhando um pouquinho de longe, olha a bacia de contenção. Dá para gente ver que naquela parte ali do fundo, a água fica retida ali porque não consegue ultrapassar para esse lado. E a mesma coisa aqui, ó. ela não consegue passar porque tem um murundunzinho aqui, ela não consegue descer ali para o outro lado. A mesma coisa está feito nesse campo de margaridas. Olha só, a água que desce aqui por essa calha, ela é direcionada por essa valetinha aqui, para uma bacia de contenção, onde foram plantadas margaridas. E a mesma coisa aqui na entrada do terreno. Vê que a partir da escadinha, quando a gente chega, tem um desnível no terreno, de tal maneira que a água que venha daqui da entrada ou ali do fundo do terreno, ela é direcionada para esse local aqui, Percebe a baixada aqui, ó, de maneira que a água não consegue ultrapassar lá para baixo. E ela vem fazendo esse caminho aqui. Aqui ela passa, e logo depois tem mais um morrotinho aqui nesse pedaço que retém a água por aqui também. E a partir daí ela vai fazendo um caminho mais ou menos em curva de nível, de maneira que eu vou conduzindo a água para onde eu quero no terreno. E aqui para baixo, também as curvas de nível instaladas. Uma outra estratégia a gente pode chamar ali de cordão de vegetação ou de barreira de, de plantas e árvores. É, ou do estabelecimento de, de franjas, que é para aumentar a biodiversidade. E o que, que é isso? Olha só, nós estamos num lugar cercado de braquiárias. Então, não dá para eu trabalhar a braquiária, e lembra, em vídeos anteriores, braquiária para a gente aqui, não é um problema. Ela pode ser uma solução, porque ela traz vantagens. Não é só desvantagem, como a gente está acostumado a ouvir. Ela traz um monte de vantagens também para o solo, que a gente vai abordar em, em, em outro momento. Mas eu não queria trabalhar com a braquiária e depois ter essa braquiária invadindo o terreno o tempo todo. Logo, o que, que a gente faz? Um cercamento do terreno, uma cerca viva do terreno e também com espécies em diferentes tamanhos, para evitar que o vento, incida diretamente no terreno, porque o vento é um dos elementos que mais seca o solo. Além do sol, que vai secar o solo, o vento também ele leva a umidade e leva o solo embora. Então cercar o terreno em volta com árvores, com plantas, é uma boa estratégia para você manter um pouco mais de umidade no terreno. Como o terreno vizinho ainda está cheio de braquiária, Outra estratégia, uma vez que a gente sabe que a brisa vem desse canto e às vezes vento também, é formar uma linha de plantas de diferentes tamanhos, de maneira que a gente consiga segurar o vento que poderia trazer sementes da braquiária para cá. E isso a gente não quer que aconteça. Outra estratégia, então, é fazer uma barreira de plantas na divisa do terreno. E se quiser, você pode colocar plantas nativas também, frutíferas. Olha, essa daqui é um pé de ameixa. Ali embaixo tem uvaia, tem abacate também. Tem umas palmeiras, pé-de-jambo, maracujá, esse daqui é o margaridão, que a abelha gosta bastante. Estamos usando ainda espada de São Jorge e várias outras espécies. E aí, legal? Então, para não ficar muito longo o vídeo, vamos parando por aqui Próximo vídeo eu continuo com mais algumas estratégias de reversão de um, um passo de braquiária ou de uma área degradada para um sistema agroflorestal ou, ou alguma coisa nesse sentido. Se Tiveram curtindo, lembra, dar um joinha, um like um gostei, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E aí, um pedido para vocês: se está inscrito no Facebook, vai lá e se inscreve também no YouTube. Eu acho que o YouTube dá mais condições para a gente ir aprimorando o trabalho. Então, se estiver curtindo, vai lá e se inscreve no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.